Olá, Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal de ukulele E hoje eu trouxe uma música muito fácil para você aprender aí E curtir a sua fossa, se é que você tá passando por ela ou ainda vai passar Daquela música famosa das patroas da Maiara e Maraísa e Marília Mendonça Esqueça-me se for capaz Então pega o seu ukulele aí, dá uma afinada nele para você curtir a fossa e se arrocha juntinho com ele Que ainda vai ficar muito mais leve, muito mais gostoso Esse momento aí que você tá passando Lembre-se de se inscrever no canal e dar um like para fortalecer aqui e dar a moral aqui para esse canal, para essa aula, que eu tenho certeza que você vai aprender muito. Vamos lá, vamos aprender então os acordes. Os acordes são super fáceis, são esses quatro acordes aí que ficam aparecendo sempre em sequência, tá? Então são os acordes de Ré menor, esse aqui. Depois o um acorde de Sol. Depois aqui ó, para ficar facinho, você só tirar o dedo 3 aqui e vai virar um Mi menor com a sétima. E o Lá menor, que eu recomendo você fazer com o um dedo 2, que depois já vai ser o seu pivô para fazer o Ré menor, tá? Então, Ré menor, Sol, Mi menor com a sétima e Lá menor. E aparece na música sempre nessa ordem que tá? Ré menor, Sol, Mi menor com a sétima e Lá menor. Então, é uma mão com açúcar. De uma, é, decora essa sequência para ficar fácil, tá? Uma mão com açúcar é muito comentário de ti. Mas vamos lá. Então, vamos lá. O ritmo de Vaneirão... Ou vaneira, também pode ser só isso. Ou também o ritmo para tocar rocha. A gente vai usar esse aí. Desce, bate, desce, bate. Gente é do golpe baixo, né? É, não. Aqui é desce, golpe, desce, golpe, né? Então vai ficar esse aqui, ó. Eu vou fazer só o Ré menor aqui. Vai fazer isso aqui, ó. É só isso. Mas não se engane com a aparente simplicidade que o ritmo, ele, ele é um pouco... Ele é um pouco armadinho. Então, observa que tem um que é a hora que é mais rápido a hora que eu demoro. Ó. Então, o primeiro é mais longo. Depois que eu dou o golpe aqui, depois a setinha, que é esse aqui, né? Esse golpe, depois a setinha, são mais rápidos. E aí, depois desse golpe, do segundo golpe, você tem um tempo um pouco maior. Então, fique atento com isso. Ouça muito bem que você vai conseguir fazer. Então, vamos lá junto comigo. Um, dois... Beleza, é só isso, só umas dicas, tome cuidado para você não bater muito forte com o polegar aqui no ukulele, não é preciso disso, faça com delicadeza, né? no ritmo vaneirão você está na sofrência, mas o ukulele não precisa de sofrer, tá? Então agora a gente vai tocar tudo, você tocar junto comigo né? e você já conseguir fazer essa música. Espero que você tenha gostado, deixa o seu like aí e vamos lá fazer junto comigo do início ao fim. Um, dois... Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não iam comigo Tá se enganando e nem sabe disso Pejar outras bocas depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas me esqueça se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade vai Mas me esqueça se for capaz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 Gostou do tutorial? Conseguiu fazer? Tem alguma dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários. Recomende também se você quer aprender alguma música que você gostaria de ver aqui nesse canal. Né? Deixa aí o seu, seu comentário para me saber como é que está rolando e reveleite. Até mais. Nos vemos no próximo vídeo.